Olá, Guerreiro! Olá, Guerreira! Seja bem-vindo a mais uma meditação guiada do Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini e nós vamos fazer mais uma prática de meditação. Com uma oração de cura. Em tempos tão difíceis, onde a nossa saúde vale ouro, nada melhor do que pedir a ajuda divina para fortalecer a nossa imunidade, e também pedir a cura de algumas enfermidades do corpo, da mente e do espírito. Lembre-se de deixar o seu like e se você sentir no seu coração, compartilhe essa oração com mais pessoas. Feche os seus olhos e coloque toda a verdade do seu coração nesta oração. Inale profundamente. Exale. Mais uma vez. Tome mais uma respiração bem forte. E solte devagar. Agora, tente respirar. Inalando pelo nariz, inflando ao máximo o seu abdômen. E exalando pela boca. Levando o umbigo próximo às costas. Querido Deus, hoje eu suplico que seja eliminado tudo o que me separa de você e do total bem-estar da minha vida. Hoje, eu peço ardentemente o seu poder curativo, a sua presença curativa, a sua luz curativa, seu amor curativo, para trazer saúde para o meu corpo, para a minha mente e para o meu espírito. Hoje, eu rogo que todos os meus problemas sejam resolvidos todas as minhas relações e relacionamentos que sejam reparadas. Eu clamo por cura em minha mente consciente e inconsciente. Eu clamo por cura em todo o meu ser. Clamo por cura do passado. Clamo por cura do futuro. Clamo por cura das minhas finanças. Clamo por cura dos meus entes queridos. Livre-me de todo mal. Livre do mal, o meu lar e a todos os que me são próximos e amados. Agora reconheço, aceito e proclamo que por mim mesma nada sou capaz de fazer. Agora eu sei. Agora afirmo. Agora declaro. Agora reconheço, aceito e proclamo que, por mim mesma, nada sou capaz de fazer. Agora eu sei, agora afirmo, agora declaro que eu estou sendo inundada pelo poder curativo da vida, da luz e do amor em toda a sua abundância. Tudo está bem em minha mente, em meu corpo, em meu espírito e na minha vida. Por isso, eu agradeço. Para que estas palavras tenham um efeito mais profundo no nosso coração e na nossa mente, repetimos esta oração com verdade e amor.